5 curiosidades sobre o Enem 1. O Enem é o maior exame vestibular do Brasil e o segundo maior do mundo traz apenas do Gaokao, o Exame de Admissão do Ensino Superior da República Popular da China. O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998, inicialmente para avaliar a qualidade do ensino médio no país. Em 2009, passou a substituir o antigo vestibular. Além disso, a prova também é feita por pessoas com interesse em ganhar bolsas através do ProUni ou financiamento através do FIES. 2. Fazer o Enem pode te ajudar de outras formas também. No Maranhão, alunos de escola pública que obtêm bons resultados conseguem fazer a CNH de graça. E na Paraíba, a Polícia Militar usou o Enem em seu concurso público desde 2013, ou seja, vale a pena se dedicar e mandar bem no Enem. Essa prova pode te abrir muitas portas. 3. O Enem valoriza o poder de interpretação do aluno, em um método totalmente diferente daqueles que os vestibulares geralmente utilizam, fazendo com que o aluno decore fórmulas e datas. No Enem, o que vale é a capacidade de raciocínio e as ideias do aluno. As perguntas mais fáceis valem menos pontos, enquanto as mais difíceis contabilizam mais pontos na nota final. 4. Esse ano, além do Enem impresso, teremos o Enem Digital, que conta com algumas adaptações, com uma prova super ampliada e com contraste, voltada para pessoas com baixa visão. 5. O ENEM corre o risco de ficar sem questões para o exame de 2022. O banco de perguntas que abastece as provas não é renovado há 3 anos, e não há questões suficientes para o próximo exame. Essa falta de novas perguntas explica, por exemplo, por que não houve uma só questão ou texto citando a pandemia de covid-19. Surgida em 2020, ela ainda não existia, quando as últimas questões foram incluídas no banco de dados em 2018. Comenta aí se você já fez ou pretende fazer o ENEM e se acha a prova muito difícil.